Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo, fui desafiado pela Rede Favela Sustentável a mostrar um pouco da separação do lixo na minha casa e convido aos amigos que participam da Rede Sustentável também gravar o seu vídeo em apoio à campanha Apoio o Catador para que possamos ajudar na colaboração com essa campanha. Aqui está o meu lixo separar Separando as garrafas PETs para ser entregue aos catadores daqui da região de Cordovia. Obrigado a todos.